Oi gente, eu sou a nossa avó e eu vim aqui mostrar para vocês o trio Parada Dura. O trio Parada Dura, ele tem sido muito vendido porque Agora é o boom da hidratação labial, né? É o boom do Hidraglow Lips, do Revitalips. Então aqui a gente tem o esfoliante, a hidratação que é feita com o hialurônico e dragou para cuidar em casa então aqui ó eu vou fazer a esfoliação para minha cliente para remover as células mortas depois disso eu venho com o hialurônico e o dermógrafo trabalhando nesse lábio devolvendo o que o lábio vai perdendo ao longo dos anos e depois para ela cuidar em casa e manter o lábio sempre hidratado com as propriedades necessárias para que ele se mantenha saudável o Hydra Glow, é isso aí galera, o trio Parada Dura para vocês. A S Cosmetics, sempre pensando no melhor para o cliente e para o profissional, no caso você. Beijo!